Olá, bem-vindo ao curso de Formidim Framework, parte 4, editando o menu. Na aula anterior, nós vimos que um banco bem modelado vai te dar uma alta produtividade utilizando o CIGEM mais o Formidim. Você lembra que o Formidim foca em resolver 20% dos seus problemas, que dão 80% dos resultados. Você viu a instalação do amp Server, e o uso do VS Code. Aposto que agora você já tem as respostas dos exercícios e já fez tudo. Vamos conferir com o gabarito? Se você não fez, essa é a oportunidade parar o vídeo, voltar e fazer. Não recomendo continuar. O que você deveria ter feito até aqui? Você deveria ter criado o Treina F passando pelo CIGEM. Você deve ter alterado o menu... E você deve ter aprendido a utilizar o método ADD do menu. Esse é o resultado gerado pelo Sigen, Você provavelmente deve estar com a tela semelhante a essa, com todos esses itens de menu. Vamos agora alterar o menu. Aqui no VS Code, foi criada dentro da estrutura do Formidim Treina, tem as pastas que já existiam e foi criada a TreinaF, com essa estrutura de pastas. A pasta ajuda, classes, CSS, DAO, images, includes e módulos, e o index.php. Lembrando, a sua aplicação nasce no index.php. Os menus eles ficam dentro de includes. Em includes você tem o menu, esse index é só uma pequena proteção caso o seu Apache não esteja configurado correto. Você tem constantes, essas aqui são constantes do sistema, como um todo. Configurações do banco de dados. Essa daqui é a configuração padrão, é a configuração da conexão padrão. Sim, o formidim permite que você conecte em mais de um SGBD ao mesmo tempo. Então, você pode ter uma conexão no MySQL, outra no SQL Server... Você pode ter uma para o SQL Server, outra para Oracle e outra em Postgre ao mesmo tempo. Ou você pode ter também conexões distintas para o mesmo SGBD. Por exemplo, você pode ter uma conexão para o SQL Server para o banco de dados A, outra conexão para o SQL Server para o banco de dados B. Ou simplesmente o mesmo banco com usuários distintos e funções distintas. É possível. Mais à frente nós veremos isso. Por enquanto, vamos considerar só a conexão padrão, ok? Onde é altero o menu? Esse arquivo aqui é onde você cadastra os itens de menu. Ele tem uma relação simples de pai e filho e alguns parâmetros. Lembra que durante os slides foi dito para você deixar o treinaf F e a pasta base abertas, juntas, dentro do VS Code, o motivo é esse. Quando, se você quiser saber o que, que tem, você segura o Ctrl, clica no Add, e você vai ver a documentação do método. Método para adicionar itens de menu, e você vê a ordem dos parâmetros, com que você tem que colocar e o que cada um deles faz. Lembrando, Vira e Mexe tem a atualização dessas documentações, O conforme ainda está em constante atualização da documentação e melhoria. Vamos voltar. Dicas. Segurei o Ctrl, cliquei no método, vi o que o método faz. Apertei o Alt e seta à esquerda, eu voltei aonde eu estava antes. O tamanho da fonte aqui, ela tá, não está é a fonte padrão. Eu alterei. Caso você queira alterar, você clica em File, Preference, Settings, e aqui você indica o tamanho da fonte que você deseja utilizar. Voltando ao menu. Vamos pegar o gabarito para fazer a parte inicial. Nós teremos um item chamado menu, pessoas, autoridades, tabela de apoio, acessos, sobre e config de sistema. Esse é o inicial. Devido à mágica da edição, você não vai me ver digitando cada um dos itens para mostrar o gabarito. Já está aqui o gabarito de todos os itens carregados e vamos ver como ficou no treino F. Está aqui no treino F, tudo bonitinho, sem nenhum problema. Entendendo como funciona o menu. O menu é baseado numa relação de pai e filho, ele tem um auto relacionamento. O primeiro elemento é a chave de item de menu. O segundo relacionamento é a chave do pai do item do menu. No caso aqui, nós temos que marca é filha do item 1, que é o menu. Pedido a mesma coisa, pedido do item a mesma coisa. Depois nós colocamos o item de menu número 2. Vou lembrar... Este número é apenas a chave, não é a ordem com que o menu aparece. Se a gente, o menu ele é colocado de acordo com a ordem que nós incluímos. Vou exemplificar. Eu tenho aqui o item de menu 3, que eu vou retirar desta posição e colocar acima do item de menu 2. Se este número fosse a ordem, seria primeiro menu... Depois pessoa, depois autoridade. Porém, não é isso que vai acontecer. Repare, autoridade veio antes de pessoa. Contudo, autoridade só tem um filho e pessoa tem três filhos. Como eu falei, aqui respeita a relação de pai e filho. Autoridade só tem um filho. Pessoa tem três filhos. Então, quando você for construir seu menu, lembre-se sempre disso, que ele é construído na ordem que você colocou e sempre respeitando a relação de pai e filho. Algo que você deve ter tido dificuldade para realizar no exercício do menu é a questão das imagens do menu. Você deve estar se perguntando, onde raios estão essas imagens? Como que elas aparecem? Todas essas imagens, elas estão dentro da pasta imagens do base. Vamos dar uma olhada. Se você pegar aqui, base, tem uma pasta chamada imagens, e lá dentro estão todas as imagens que aparecem aqui no menu. Vamos pegar tabela 16. Tabela 16. Está aqui. Ela é pequenininha mesmo. Essa é a imagem do menu. Você deve estar se perguntando como é que você faz para incluir as suas imagens sem estar tá dentro do seu sistema, sem estar tá incluindo dentro do base do Formidim. Uma ótima pergunta. Recomendo nunca alterar o base do Formidim, pois assim fica mais fácil de você receber atualizações. O ideal é que você coloque suas imagens aqui na pasta imagens. Vamos colocar algumas imagens aqui e fazer a alteração. Nós já baixamos algumas imagens da internet, já colocamos dentro da pasta Images do, dentro de Treinar F, já alteramos o nosso menu para aparecer a imagem de uma bola verde e de um ninja. Vamos recarregar para ver o que aconteceu. Recarregando o sistema, opa, deu erro. Por quê? Essa é uma das coisas não triviais do menu do Formidim. Isso tem que ser corrigido. Vamos resolver esse problema. Dentro do index, onde a aplicação nasce, nós precisamos dizer qual é o local que as imagens aparecem. Então nós vamos setar aqui um set menu icon path, e vamos dizer que é e vamos informar o diretório que é o images. Pronto. Tudo feito, só recarregar o sistema e Funcionou. tá aqui o resultado. Poxa, mas deu problema nessas outras imagens. Por quê? O que aconteceu? Repare que você definiu qual é o diretório das imagens, o diretório dos ícones das imagens. Porém, você não tem mais esses arquivos dentro da pasta Images do seu sistema. Uma alternativa é você informar o caminho completo. Se eu colocar a correção da questão das imagens, para pegar as imagens que estão dentro do Imagens do Formidim, basicamente você tem que informar o caminho completo. Lembrando, as imagens do menu estão dentro do Imagens, dentro do Treina F. Então você sai uma vez do Imagens. Sai duas vezes do sistema Treina F, depois você entra no Base, depois você entra no Imagens e informa a sua imagem. V Vamos recarregar o sistema. Tá aqui, funcionou. Por essa aula é só recapitulando o que nós vimos nesta terceira parte do curso. Vocês criaram um sistema no SIGEM aprenderam um pouco da estrutura básica e mexeram no menu e tiveram algumas dicas do VS Code para já agilizar o processo de desenvolvimento no dia a dia. Até a próxima aula. Meu nome é Reinaldo Barreto.